E ali você faz a oferta da solução, né? Oferece a transformação completa de maneira natural, explicando como. Vai alinhando a linguagem, os problemas, os desejos, né? De acordo com o que a pessoa compartilhou na sessão. Trabalha a escassez também. Eu trabalho só com X pessoas ao mesmo tempo. Eu tenho tantas vagas. Pede para a pessoa dar uma resposta até tal data e tal hora, se não responder ali na hora sempre sendo ético né como eu falei você pode sempre ajustar o período ali eu só atendo x pessoas por semana ou ao mesmo tempo ou por dia ou por mês ou o que for e no final é sempre legal você também fazer isso daqui. fechou tudo tá lindo né Olha, olha aí você pode falar algo assim ó, eu gostaria de dar para você aqui um presente tá eu posso oferecer essa mesma sessão né essa mesma pegada aqui de geração de valor para três amigos ou familiares seus aí então se você vê sentido me passa aqui agora é três me fala três pessoas que você acredita que veriam um valor nisso daqui tá Isso poderia ajudar e me passa o WhatsApp deles é, e aí geralmente a pessoa já tenta pegar na hora é, se não conseguir pegar na hora você é, pede para enviar depois né ou pede para a pessoa dar um toque na, na pessoa, falando que eu vou entrar em contato, assim, para não aparecer a pessoa do nada falando. E é a forma de você, organicamente, já ir aumentando a possibilidade de você vender esse produto para mais pessoas,